Oi, pessoas! Eu sou a Olivia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Seja bem-vindo ou bem-vindo se esta é a primeira vez que você está assistindo algum vídeo nosso. Né? E se você já está assistindo pela primeira vez, espero que você passe por outros vídeos. E, gostando desses vídeos, deixa o teu like e também se inscreve, porque nós temos aqui vídeos toda semana, certo? Toda semana falando sobre diversos temas. Bom, hoje a gente vai falar, falar sobre um tema que a gente já fez live, tá? A gente tem uma live aqui no canal, além da live do canal que a gente fez com cabeça, né, comentando sobre a universidade, sobre os três pilares da universidade, é, a gente tem também debate no Noite Adentro, que é o podcast que eu gravo com o João, e eu vou deixar o link aqui, onde o Cabeça também tá lá, né? Então somos eu, João e Cabeça conversando sobre a universidade. A diferença, a diferença é que lá no Noite Adentro a gente comentou sobre dados de investimento, quanto que é investido do governo federal para as universidades, que aqui no Brasil é, a, uni a universidade é de responsabilidade de nível federal, e também expliquei é, sobre educação básica, quais são os valores de investimento e tal. Aqui na, na live especificamente, aqui para o YouTube, a gente também falou sobre os três pilares, só que de maneira mais extensa, né? com alguém que está fazendo, fazendo doutorado, que está em 2019, está né? fazendo pesquisa, está lá dentro da universidade. Eu estive na universidade, né? eu sou formada em ciências sociais e. Já participei da universidade pública, né? A gente tá falando aqui de características da pública. Não que a universidade particular não tenha que ter esses três pilares, certo? Mas é, a gente não vê tanto na particular como a gente consegue ver na pública essa divisão de ensino, pesquisa e extensão, tá? São esses os três pilares. Se eu ouvir falar de três pilares, são, são esses os três. É válido lembrar que não necessariamente porque você está na universidade você vai conseguir enxergar que existem de fato esses pilares. Ninguém vai chegar te dizendo assim, olha assim, olha aqui ó, aqui é a pesquisa, aqui é a extensão. Não vai ter uma área que você vai ter assim, aqui é a hora da aula de extensão, aqui é a hora da, da pesquisa. Então pode ser que você tenha passado pela universidade pública. E nunca tenha prestado atenção que ela se fundamenta nesses três pilares. Pode acontecer de você nunca ter ouvido alguém falar, eu tive essa sorte de ouvir dos meus professores me explicarem quando estava na universidade o que era pesquisa, o que era extensão, como eu podia fazer parte da pesquisa, como eu podia fazer parte da extensão. Hoje eu vejo nas universidades quando elas trabalham com extensão e com pesquisa, mas às vezes a gente tem lá essas três, mas não enxerga. Por quê? Porque o ensino que é o primeiro pilar né, que eu ia falar aqui, o ensino, ele é o que você já conhece. Então, quando você vai para a universidade, você vai para a sala de aula, tal como foi durante toda a sua vida, você vai para a sala de aula e tem um professor falando, e ali você vai debater, vai construir, vai pensar. Certo? Isso é o ensino. Então, ali é o estudante aprendendo através da, da, de, da experiência, mas também em contato com o professor, é lendo autores que pesquisaram antes. Ele está começando a é, entrar naquele mundo mais específico da ciência, né? Porque aí cada universidade tem uma especificidade. Então, você vai fazer, por exemplo, vai fazer ciências sociais, você só vai ver ciências sociais e as matérias que estão ali próximas às ciências sociais. Né? Então, se comparado ao ensino básico, você teve uma uma especificidade, uma restrição, na verdade, da área de conhecimento. Então você está naquela área de conhecimento, mas ali você está tendo contato com teóricos que já pesquisaram há muito tempo ou mais recente que estão pesquisando, que são fundamentados dentro da própria academia. Diversos teóricos, tá? Diversos. E essa é a área de ensino, que é muito fácil de ser reconhecida, porque a gente vai todo dia assistir aula e a gente já está acostumado com isso, então é bem mais fácil. Algumas universidades, que na verdade não são tituladas universidades, alguns centros de ensino, eles só têm essa dimensão. Por isso que não é universidade, por isso que chama centro de ensino. A escola, ela só tem a dimensão do ensino. Então, assim, quando você chega na universidade, você tem agora mais duas dimensões, que em algumas escolas as pessoas até podem adotar, tá gente? Não tem problema algum as escolas usarem é, a extensão e a pesquisa, mas é muito mais característica da universidade. Quando você chega na universidade você vai ver lá a pesquisa, e aí o que é a pesquisa? É o momento onde você agora vai usar todos os teóricos que você leu ou vai selecionar alguns teóricos e vai também ao campo, vai fazer pesquisa de campo, você vai aplicar as metodologias que você está estudando. Quando você está na universidade, quando você está fazendo a sua primeira graduação, você tá se graduando, você ali está aprendendo a aplicar a ciência. Então você vai escrever diversos artigos científicos para é, ir aprimorando a sua técnica científica. De fato, você só vai construir uma teoria ali pelo teu doutorado. Pode acontecer de quando você está na universidade fazer uma pesquisa que vai ser utilizada pela comunidade científica? Pode! Como que a comunidade científica vai saber? Que comunidade é essa? Elas moram num lugar, juntas? É uma aldeia? Não, a gente está falando de todos os cientistas de todo o mundo, tá? Claro que não são todos eles que vão ver essa informação, mas eu estou falando de muita gente que vai validar se aquela informação é verdadeira ou não. Pode acontecer de você, de novo, de você estar na faculdade, escrever, publicar, e essa publicação ser utilizada por outros cientistas, inclusive citada por outros cientistas, Pode, mas geralmente, na faculdade, as pesquisas elas não trazem algo inovador. Elas trazem algo semelhante, mas se aplicado a uma realidade diferente. Né? Por exemplo, uma pesquisa que foi feita, sei lá, no Crato. E aí, se você não sabe, o Crato é uma cidade aqui da região do Calerinha. No Crato, e uma a mesma pesquisa, mas ela foi aplicada noutra região. Então, tem um dado novo, mas a, a toda a metodologia já existia, a gente só fez aplicar. E quando a gente chega ali pelo mestrado, doutorado, é mais comum a criação de novas teorias, inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo sobre teoria, né, de que não é apenas uma teoria, onde eu explico como é que se constrói a teoria, o que, que significa teoria científica, que não é só um monte de blá blá blá, não é só um monte de conversa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se eu esquecer, me cobrem. Então, quando você está na pesquisa, você está aplicando metodologias, está testando metodologias, está aprendendo qual funciona para o quê para quando você sair da universidade, você também saber adequadamente e não errar, porque na universidade a gente até pode errar, o erro faz parte da pesquisa, mas fora dela, o erro é certo dentro da ciência. O erro, ele não vai ser tão respeitado. Você só vai poder publicar uma coisa que seja muito bem fundamentada. Você não pode sair publicando qualquer coisa, né? E aí você vem para uma terceira parte que se conecta e completa esse ciclo de aprendizado, que é a extensão. A extensão é a face da universidade que mais se volta para a comunidade, ou seja, que mais se volta para quem está fora da comunidade. É a hora que o estudante vai entrar em contato, vai levar as teorias que ele aprendeu para a prática, antes mesmo de sair da universidade, ou seja, antes mesmo de conhecer o mercado de trabalho. Ele vai levar isso para a prática e, para além disso, ele vai aprender com o que está fora da universidade, ele vai também trazer o conhecimento empírico daquelas pessoas. Supondo que você vai trabalhar com pequenos agricultores, você não vai só levar as teorias científicas e o que está sendo desenvolvido naquela área né, para, sei lá, para plantação, não sei, qualquer coisa. Você também vai aprender como é que ele, que não necessariamente foi para a universidade, desenvolveu técnicas que podem servir para resolver aquele problema. Então ali é um momento de experiência também, é um momento onde você vai Trazer um retorno, porque você vai trazer pensar a partir das suas teorias como melhorar aquela comunidade, mas também vai observar essa comunidade e trazer aqueles desenvolvimentos para dentro da universidade, para serem pensados cientificamente, para que a gente consiga traçar uma, um método específico, de, de, para que a gente possa replicar, por exemplo, se aquela coisa funcionou lá, poder replicar em outras situações. Então a gente vai, de fato, ali transformar em ciência e esses três pés eles estão conectados porque para você ir para fora da universidade para que você possa levar essa teoria você tem que ter aprendido sobre essas teorias e também tem que ter saber como aplicar essas teorias então você tem ali o um ensino que vai estar tá conectado com a pesquisa que vai ter que combinar nessa extensão que te ajuda a voltar porque também está te ensinando fora da universidade também tá te, te fazendo aprender se a metodologia funciona ou não também está te ensinando sobre metodologia e aí tu volta faz Ciência. Então as três áreas são conectadas e são é importantes para a formação desse cientista que está saindo da universidade, né? desse universitário que vai para o um mercado de trabalho. E aí você consegue, às vezes, você não consegue enxergar porque você não vê que tem bolsa de pesquisa ou não vê que um artigo científico é é você aprendendo a fazer ciência, né? Nem toda universidade tem bolsa de pesquisa, ou seja, nem toda universidade banca, não nem toda universidade paga para que você possa ser um cientista, para que você possa fazer pesquisa. Mas tem universidade que tem bolsa de pesquisa. É, não tendo bolsa de pesquisa, ainda assim você também está fazendo ciência quando você está tentando produzir artigos científicos, se submetendo à avaliação de professores da área, se submetendo a outros cientistas, ou seja, os seus pares dentro dessa área. E não tendo trabalhos de extensão pela própria universidade, por vezes há grupos também de estudantes que se organizam e fazem esse trabalho. O ideal é que seja promovido pela própria universidade. E muitas vezes há universidades também que têm bolsas, né? Ou seja, que financiam, que pagam para que esses estudantes estejam em projetos de extensão. Por que, é que eles pagam se a gente está estudando? Eles pagam porque também tem um retorno para essa população, para que você se dedique a fazer a pesquisa, já que vai ter um retorno para a sociedade, e se dedique à extensão. Que isso também vai trazer um retorno para a sociedade. Então, a universidade é para isso, é para trazer, na verdade, é para pensar cientificamente, é para construir ciência e essa ciência deve servir à sociedade. Portanto, ela é de todos, né? Ela é aberta a todos, ela é, é um espaço para todo mundo se construir, é um espaço para todo mundo para trazer diferentes opiniões e construir opiniões, aliás, construir argumentos e não apenas opiniões. Se você gostou desse vídeo, tem mais material aí, eu já citei inicialmente, eu vou deixar linkado aqui para ambos ampliar a nossa discussão, comenta aqui se você vivenciou isso na universidade, se você ainda não vivenciou espera vivenciar, né? se você não enxergou isso durante o seu período de universidade ou em que período você conseguiu perceber essas três, três, esses três pilares da universidade e vamos conversando. Beijo pessoas, boa semana e